Olha a bomba que eu tenho aqui, dá só uma olhada. Lula diz que a América Latina pode ajudar em construção de nova ordem mundial. Em discurso protocolar na cúpula da CELAC, Lula garantiu que região contribui para o reforço do multilateralismo e da construção da multipolaridade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro líder a discursar na cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos que ocorreu terça-feira, dia 24 de janeiro, na Argentina. No pronunciamento de tom protocolar, ele sublinhou que a América Latina e o Caribe como região tem poder para ajudar na construção de uma abre aspas nova ordem mundial fecha aspas multipolar tese que traz de herança de seus dois primeiros mandatos de 2003 a 2010 abre aspas há uma clara contribuição a ser dada pela região para a construção de uma ordem mundial pacífica baseada no diálogo, no reforço do multilateralismo e na construção coletiva da multipolaridade fecha aspas declarou Lula. De acordo com o presidente, uma nova ordem seria ainda mais necessária no contexto de múltiplas crises pelas quais passa o mundo de forma coletiva. Lula elencou a pandemia, as mudanças climáticas, tensões geopolíticas, pressões sobre a segurança alimentar e energética em referência à guerra na Ucrânia, Ameaças à democracia representativa como forma de organização política e social, menção aos ataques de Brasília e aumento das desigualdades da pobreza e da fome. O presidente Lula ainda disse o seguinte, abre aspas, a maior parte desses desafios, como sabemos, é de natureza global e exige respostas coletivas. Não queremos importar para a região rivalidades e problemas particulares. Ao contrário, queremos ser parte das soluções para os desafios que são de todos, fecha aspas, afirmou. E para receber mais informações como essa, curte, comenta, compartilha e segue para que o algoritmo entenda que você dá valor a esse tipo de conteúdo.